É de patrocínio? Não, mas ele não, mas ele, o construtor dele é aqui embaixo. E ele morava lá em cima ali. Pô, não sei se ele mudou para cá esse tempo, ele morreu. Ele já morreu, faleceu. É. Então eu trabalhei com ele. Agora tem um filho dele, um filho dele que nunca trabalhava com é. doutor Cirilo Como que é o nome do senhor? Noel. Noel de é, quê? Noel Alves da Silva. Esse alves do senhor é de Claraval? Não, é de São José da Bela Vista. Terra da Batata? É, Terra da Batata de lá, Mas eu naturalmente fui criado aqui em Franco. O senhor veio para Franco com que idade? Ah, eu tinha mais ou menos uns 12 anos, por aí 10, 12. Quem que é a irmandade do senhor? A irmandade minha de... é de... o Geraldo, parecido, Nézio. E a irmã, as irmãs? As irmãs são duas mesmo que eu estou falando. Eu, eu... É, é, essa é o que do senhor, né? É minha esposa, né? a esposa? É. O, o, o, o primeiro nome do senhor é? Noel Noel. É. O, o senhor lembra do Noel Rezende? Não, não lembro É o sítio ali embaixo, tinha um sítio Ele era de São Gotardo É, Ele é de Eu sou mineiro de outra região ah. Mas conta aqui um pouco O pai do senhor, como que chamava? Zé Lúcio Zé Lúcio é. E a mãe? castanhas claro, castanhas de caju, do Pará. O senhor chegou a conhecer avô? Não Nem pro pai de pai, nem não, pro pai não, de mãe? Não. Não. Mas irmão da mãe do senhor, o senhor conheceu? Alguns Quais são? Ah, não, não lembro mais também no momento E da mãe? E do pai? Não lembro nenhum é. no momento essa praça aqui é Carlos Pacheco. É, Carlos você conheceu Pacheco. ele? Não, não. Não conheci não. não conheceu não. O abraço aí, eu tô achando, senhor tô achando que você tá querendo almoçar, viu? Não, não, é passar pro médico. É, o, o abraço. Obrigado. Ficou registrado aqui, ó. Aí, ó. Sou Noel Alves. Aqui eu tava por causa daquela casa ali, que é a casa do doutor Sidil Barcelo consultor dele Agora o Sirilinho aqui ó do lado